E é lá, o lápis sai, eu preso. Os animatões estão tentando me pegar. Isso é injusto. O que eu fiz pra eles? O um, maluco um atacando sem é um antigo. A falha no sistema teve. De... Teve vier, você nunca vou sair daqui, não. Eu vou desistir, eu vou precisar de sua ajuda. A, do Fred fértil. Para não sentir daqui, passei com o play que um monstro estranho, chamado de monstro. O passo um motote para que eu consegui. Também que é, eu consegui, eu vou continuar. Não, não, não, adicionar a viu? Sejam bem-vindos à festa de horrores. Tudo aqui vai ser um bolo. É uma festa de horrores. Eu, eu não quero ficar aqui, mas, mas não. Tudo que eu quero é estar aqui. Bem-vindos à festa de horrores. Por aqui os animatórios que vão me matar. Rafões e fadas um que serão irmãos e esqueletos difíceis de fugir. Passaram, eu não consigo. Mas agora eu não consegui eu não eu Aqui, aqui, passei por aqui O Fred eu consertei Vamos lá, eu não fica chateado Eu consegui ir vou, vou, Consegui? Consegui, estou no Fred, melhorando, pegando E me levando para Quando é um que nunca tive coragem fazer Eles são assustadores, não tem como me negar Eles me assustam pra caramba Até me pegam não Você pegou não, não. você me avisou Tá isso, quero morrer eu, eu quero aqui sobreviver, eu não quero morrer de... Bem vindo à festa de horrores, aqui onde todo mundo morre, Sobrevivência é o certo Então bem vindo à festa de horrores chegou por aqui E quase me pegou, ele quase me matou, isso tá estranho, isso não é devia ser isso aqui Agora eu vou fugir daqui pra vez toda. Ah, ah, ah. E é, e já de olho por isso. E aí, e aí eu vou fugir daqui pra nunca mais poder voltar.